Aproveitando esse clima do dia dos namorados, hoje vou falar diferenças de um casamento irlandês e de um casamento brasileiro. Essa é a Camila, eu sou a Maria e você está no Quer Viajar! Antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, tem também muito conteúdo no Instagram, arroba E acabou de sair um post no blog mariaquerviajar.com Falando sobre a viagem que eu fiz pro país de Gales, de ferry, saindo aqui de Dublin Então se você tiver interessado, dá um pulinho lá e vamos começar o vídeo Essa é a Camila, brasileira, casada com um Irlandês Camila, conta um pouquinho da sua história e por que, que você tá falando aqui sobre esse vídeo Bom, como a Maria já falou, eu sou brasileira e o meu marido é Irlandês então a gente acabou de casar em dezembro do ano passado e no processo de planejar o casamento eu descobri bastante diferenças entre o casamento brasileiro e o casamento irlandês. No final a gente acabou fazendo um casamento metade brasileiro metade irlandês, mas aí acho legal a gente falar das diferenças. Então vamos começar falando sobre as alianças. Como que funciona essa questão de anel de noivado ou não? A aliança dos dois é igual não é? Como que é esse processo? Bom, é, anel de noivado é, normalmente só a noiva usa, então o noivo não usa, não é igual no Brasil que os dois usam na mão direita depois passa para a mão esquerda Então é só a noiva que usa sempre na mão esquerda, então ela usa na mão esquerda e depois quando casa ela adiciona o anel de casamento também na mão esquerda e fica junto os dois anéis Outra coisa interessante em relação ao anel de noivado é que é bem comum que os noivos aqui também comprem um anel simbólico que é um anel que não é tão caro, pra fazer o pedido. E aí depois que a noiva aceitou, ele vai na loja com ela, dá um valor X que ela pode gastar. O limite. Exatamente. Pra ela escolher um anel de 20 mil euros. Isso. Exatamente. Então ele fala, vamos lá, você pode comprar, você pode escolher qualquer anel até 2, 3, 5 mil euros, dependendo obviamente do, do budget é. dele. E aí sim a noiva vai lá e escolhe o anel de noivado. Né? Por, Por dois motivos. Porque daí se ele comprar e ela disser que não, né? É. Ele já gastou dinheiro E o segundo motivo é porque daí ela escolhe o anel que ela vai querer usar para a vida inteira Na melhor das hipóteses, né? É. Aí ah, depois tem as, as alianças do casamento né? A diferença é que aqui também é bem comum você ver o noivo e a noiva com alianças diferentes Então, tipo, sim que coisa! O noivo normalmente usa uma aliança lisa, completamente, tipo, eles chamam de band e a noiva normalmente usa uma aliança que parece um pouco, às vezes tem é um design quadradinho, é né, parecido, mas tem pedrinhas ou tem alguns detalhes diferentes do noivo. E é sempre, né, se for de ouro branco, os dois de ouro branco, se for de ouro amarelo, os dois de ouro amarelo, mas as alianças em si não são idênticas e nem sempre, eu acho que na verdade não é tradição aqui de colocar o um nome dentro. Então é isso também foi uma coisa que eu achei bem diferente. Eu acabei escolhendo pelo modo brasileiro, escolhi a aliança igual a dele, com o nome dentro. E ah, eu acho mais legal <risos> colocar o nome dentro da com aliança. Certeza. Essa nossa tradição é ótima. Com certeza. E lá na cerimônia, por exemplo, quem que traz as alianças? No Brasil geralmente é uma criança ou alguma. A daminha de honra. É a de honra. Como que funciona no casamento irlandês essa parte? É, aqui com a tradição holandesa Quem traz as alianças é o best man Que é como se fosse o padrinho Principal do noivo ah, meu Deus. Depois a gente vai esquentar também padrinhos, e madrinhas, mas enfim Ele fica com a aliança guardadinha no bolso E daí na hora da cerimônia que Ou o padre ou a cerimonialista Pede as alianças, ele vai lá, entrega E aí tem a troca de alianças que legal! E o que que é essa, por exemplo, no Brasil a gente tem as, ma, as madrinhas e os padrinhos No caso você já falou do best man, né? como é que funciona essa parte dos noivos escolherem as duas partes do casamento? É, no Brasil né, a gente tem o noivo e a noiva tem pares, né, de, de padrinhos e madrinhas Então, sei lá, tem um, dois, três casais nos dois lados Certo Aqui, a noiva só escolhe as madrinhas, que são as bridesmaids e o noivo só escolhe os padrinhos, que são os groomsmen. Então, do lado do noivo só tem os homens e do lado da noivo só tem as mulheres. E eles têm algumas tarefas também durante todo o processo de planejamento e durante o no dia do casamento em si. Elas têm algumas tarefas, mas quais são as tarefas? De vez em quando passa aqui na rua de casa um carro cheio de banco de bicicleta ou só com mulher ou só com homem e elas pedalando ou eles pedalando uma música altíssima e eles são super lentos e aí para o trânsito e vira aquela coisa, aquilo ali é despedida de solteiro, o que que é? Tem despedida de solteiro? Como que funciona? Exatamente, tem. Essa é uma das tarefas das bridesmaids ou do groomsmen. Então eles ah. têm a despedida de solteiro das meninas, né? então normalmente as bridesmaids vão organizar essa festa, ou uma baladinha, ou uma viagem. Né? E aí no caso tem essa, essa, esse ônibus né, que eles pedalam, é justamente isso São as festas de... Da, das meninas chama Hands Party e dos meninos chama Stags Party E às vezes o casal quer fazer junto, vira Stands legal né? então, pode ser qualquer um dos dois Durante o casamento também eles têm algumas tarefas então, por exemplo, as bridesmaids, as tarefas delas são ajudar a noiva no que ela precisar Então se ela não precisar ir para as fotos se estiver chovendo A bridesmaid precisa ir lá, buscar o ar da chuva Precisa arrumar o vestido dela bonitinho para as fotos Assistente Assistente, basicamente E os groomsmen também ajudam o noivo E principalmente o bestman, que é o, o como se fosse o principal, né Ele tem a tarefa de fazer um discurso e tipo, de... é um discurso que ele tem que escrever antes do casamento, uma coisa pensada. Igual a gente vê nos filmes, né? Exatamente. Quando tem de casamento, é todo aquele drama e eles ficam lá escrevendo, dificuldade pra falar no dia. Exatamente, exatamente. Eles ficam me... meses antes e já começam a escrever pra falar no dia. dia eles lêem, não precisa decorar nem nada. Uhum. Mas tem que planejar um discurso bonitinho. Eu tô com uma cola aqui, gente. Ó, por isso que eu tô olhando pra baixo. Questão de vestimenta, o vestido da, das madrinhas e da noiva e os ternos é mais ou menos parecido com o nosso? Como é que funciona? Então, na Irlanda é bem comum você vir as, as bridesmaids com vestidos idênticos. Então normalmente a Todos noiva.. Exatamente. Ah. Sim. A noiva escolhe a cor, o modelo, e aí ou manda fazer, ou compra igual, enfim. Mas é bem comum elas todas usarem o mesmo, algumas noiva... Algumas noivas vão escolher tipo, só a cor e cada uma usa um vestido que tenha mais a ver com a personalidade delas, mas dentro daquela cor. Foi o que eu fiz também porque eu achei mais legal. E os groomsmen também usam o mesmo terno. E é tão legal que às vezes eles usam meias coloridas, tem sempre um detalhezinho ah. bem fofinho, sabe? O que não é tão legal em relação a usar os vestidos iguais externos é que na Irlanda os noivos teoricamente tem que pagar pelos vestidos das bridesmaids e pelos ternos dos group Ele paga pra galera toda, gente, coitado, do noivo Os noivos, né, os dois é, o dinheiro dos dois agora é o mesmo, né Exatamente, se você tá pensando em casar, um casamento irlandês, já pensa aí No bolso Menino, eu tá quase cinco reais, Nossa, você mentira. viu? mentira Ontem, de manhã, ah. eu olhei, ó é, Gente, Maria que que é que quer viajar bom. também em formação Ontem eu, eu olhei sim. na casa de câmbio e tava 4,90 Nossa, é... o euro E na cerimônia, tem alguma tradição, assim, especial, alguma coisa que eles fazem de forma diferente da nossa Além de ir lá e o padre casava, o pastor Tem, na verdade tem várias tradições, eu vou falar de algumas que eu lembro aqui, né uma delas como é que eu tive também no meu casamento, que é a minha favorita, é o hand-festing, que é o tying the knot. Então, no meio da cerimônia, o noivo e a noiva, né, eles põem as mãos juntas e aí é, eles vão decidir alguém pra, fazer essa, pra participar da cerimônia. Pra amarrar a mão. Exatamente, então pode ser o pai da noiva, pode ser o pai do noivo, a mãe, enfim, eles é escolhem uma pessoa. É bonito, né, é simbólico. É. Assim. E o mais legal é depois que, que, que ela faz o nó, ou que a pessoa né, fez o nó, ela faz um ó mágico lá, que você tira as duas mãos, mas o nó fica atadinho pra sempre. Você e guarda ele. Amarrado. Ah! Nossa, eu, bem, eu, eu quero amarrar minha mão também, viu, Chabolete? Você está assistindo que eu sei. <risos> É uma outra tradição que eu acho fofa também, é que eles colocam os trevinhos de três folhas no buquê da noiva pra dar sorte. E o trevinho de três folhas é o símbolo da Irlanda. Ah, é verdade! Tem um vídeo aqui no canal, vai aparecer aqui nos cards se você não assistiu, falando sobre o St. Patrick's e o motivo por que o trevo de três folhas é o símbolo da Irlanda. Então é colocado também no buquê, pra dar Sim. sorte no casamento. Exatamente. E uma outra que eu acho bem estranha, mas é interessante ao mesmo tempo, é que a noiva leva uma ferradura de cavalo no dia do casamento. Os irlandeses, né? O tal do farm guy, oh meu é. Deus do céu. Então ela leva essa ferradura de, de cavalo, cavalo que parece que é pra cima ou pra baixo, tem uma posição certa que ela tem que levar. E depois ela guarda essa, essa ferradura também em casa pra dar sorte pro casal e na vida dois. E sobre o dia do casamento em si, por exemplo, chegou a cerimônia, pelo Brasil geralmente você vai para a igreja se tiver cerimônia religiosa e ali a tardezinha de noite, dali vai para a festa e faz a festa até a hora que der e vai embora. Como que é os horários da cerimônia e como que acontece a cerimônia aqui? Os casamentos aqui na Irlanda, eles tendem a começar bem mais cedo Então, dependendo do casal, obviamente, você vai escolher começar meio dia, ou uma hora, ou às três, né? E aí, o que acontece durante o dia? É o dia inteiro de casamento Basicamente Que basicamente. Então, tem a cerimônia, a primeira coisa do dia Depois da cerimônia vai ter uma recepção, onde as pessoas vão lá, cumprimentar os noivos, abraçar, falar parabéns, chorar e tudo mais Aí nessa parte da cerimônia é quando os noivos também vão fazer as fotos, então eles saem para fazer o ensaio do casal, depois tem as fotos formais com, a família, com o pessoal da família, depois disso tudo tem o jantar. Aí normalmente é, aqui na Irlanda é bem comum casamento em hotel, né? então eles batem o ensino, aí todos os convidados vão para a sala do jantar, no final, quem, os últimos a entrar na sala de jantar são os noivos, então eles já são anunciados como marido e mulher, e é bem fofo. Aí tem que jantar. É a primeira vez, né, que você se escuta. Exatamente, é, marido, é, lindo. é muito especial. Exatamente. Todo mundo levanta e bate calma, e você entra e chora. Então é, é bem fofo. E aí você janta, né? Então um jantar, não é jantar? Depois do jantar tem os discursos, que são aqueles que o Best Man preparou. Além do Best Man, vai ter o discurso do pai da noiva, que é bem comum. Então, meu pai, lindo, eu pedi pra ele fazer um discurso. Eu falei, olha... Ixi, é ele deve fazer inglês. Inglês e português. Porque... Tadinho! Sim, porque como tem... Tem muita gente aqui, no, no, no meu casamento, teve muita gente que não fala nada de português E também teve gente do Brasil que também que não fala nada de inglês, a minha mãe, por exemplo Então ela não ia entender... Veio por você, né? É... Ela estudou inglês pra vir o país É, ela não ia entender o discurso em inglês, então ele fez o mesmo discurso Só que depois ele traduziu pra inglês e português Que gracinha! Que e foi um fofo. É, foi um fofo, eu falei pra ele, né? Os discursos normalmente eles falam... Algumas histórias da infância, do noivo e da noiva, coisas engraçadas, e aí no final eles falam os, todos os, os desejos deles e a benção e tudo mais, e é bem bonitinho. É comum também o noivo fazer um discurso, qualquer pessoa pode fazer um discurso, até a noiva eu fiquei pensando se eu faria o meu ou não, mas eu falei, vai ser tanta coisa no dia, Nossa, eu não quero ter mais esse... um peso Exatamente, né? exatamente, mas. É bem comum o noivo fazer um discurso também, a mãe do noivo. O Derek do... fez. Fez. Ah, fez. No meu casamento teve o discurso do meu pai, aí teve do Derek, aí teve do Best Man e no final teve da mãe do Derek também. Aí começa a festa, então normalmente se a festa for num outro ambiente, todo mundo vai pra lá, aí tem DJ, dança, às vezes É tem uma, uma festa banda. mesmo, como a gente faz. Baladinha, namora, tem é. festa de dança. Exatamente, exatamente. Aí tem a festa, aí corta o bolo E aí continua na festa E como normalmente os casamentos são em hotéis E alguns hotéis às vezes são longe De Dublin, ou por exemplo O meu casamento foi uma hora daqui Os... Convidado já reserva um quarto também no hotel, no dia do casamento, pra dormir depois do Porque casamento. É o que volta bêbado, né? Exatamente, ainda mais como você dirige bêbado o de... dia. Não, e aqui é né? longe as coisas. Aí é, então... já não tem mais trem, às quatro da manhã, 5 da manhã, não, então. Não tem, transporte não tem nem táxi direito de madrugada. Se você precisar, não tem. A cidade para a noite. Você fica aonde você estiver, você dorme bêbado. Mas... <risos> Exatamente. E como que é a questão, falando em festa, por exemplo, como que é? A questão tem buffet, as bebidas, como que é? Tem alguma coisa? Tem, tem. Bom, tem uma coisa que é bem estranha, quer dizer, não é estranha, como eles fazem aqui. Mas se você for convidado para um casamento irlandês, leve a sua carteira, que você vai ter que pagar pelas suas bebidas. Nossa! Nossa, tem que avisar todo brasileiro que Exatamente. vim. Exatamente. Nossa, pra mim isso foi um... um... Pesadelo, porque, porque eu pensei. eu vou em casamento no Brasil, eu não vou preocupar com dinheiro. Geralmente o pessoal te dá, tem a bebida, tem tudo. É só vai, pai, leva o presente e Exatamente. pronto. Exatamente. No hotel, por exemplo, o mesmo ambiente que tem a recepção e o mesmo ambiente onde tem a festa, já tem o bar. Então tem lá, a pessoa servindo, tem as bebidas, você compra, paga e pronto. E, e é normal aqui. Ah. É normal. Mas pra mim foi assim, foi uma dor de cabeça Porque eu pensei, como que eu vou explicar pros meus convidados no Brasil Que eles vão ter que pegar o avião Pagar o avião Que não é barato, vir do Brasil pra cá já Exatamente. é uma temporada. pagar a hospedagem em Dublin Pagar transporte pra chegar no hotel, né Você tem que ir ou pegar um trem ou alugar um carro Pagar pra dormir no hotel E ainda pagar a bebida no casamento Então, pra mim assim, eu fiquei Eu não dormia, eu pensava, gente A gente vai ter que resolver isso Aí eu cheguei numa conclusão com o Derek, Eu falei: olha, os brasileiros que conseguirem vir, a gente vai pagar pelo menos duas ou três pais, que para brasileiro é mais do que suficiente, né? Com três pães. Porque pints, ela a, gente é muito, tá... a parte é muito forte. É, a gente fica bêbado rápido. É, é meio litro de cerveja. É, é uma muita parte. cerveja e a quantidade de álcool é muito mais é. forte do que a cerveja do Brasil. Álcool com é cerveja do Brasil. E aí, no final das contas, ele falou: ah, mas aí vai ficar estranho se a gente der bebida para os brasileiros e não der para os irlandeses. Aí a gente acabou pagando três bebidas para. Todo mundo. Olha aí, tá vendo? Ou que seja, se você quis fazer igual aos irlandeses, teve que fazer igual aos brasileiros. Na bebida. É. Mesmo que limitada pra todo mundo. É. E aí tá, então você teve que fazer esse acordo de pagar umas três partes pra cada um. Foram muitos convidados, você lembra? Foram 75. É, não é um então, número grande, né? É. Assim, pesado, mas é um número ok. Possível. É. <risos> E, e aí como é que é a questão dos presentes? Porque, por exemplo, no Brasil a gente faz aquele chá de panela ou então leva o presente mesmo pro casamento. Como que os irlandeses dão presente de casamento aqui? Eles levam os eletrodomésticos? Não, aqui é muito comum você receber um cartão e dentro do cartão eles põem dinheiro. Dinheiro, dinheiro mesmo, o, meu, o eu filho. mesmo. Exatamente. Que para O melhor presente é dinheiro, é, Exatamente. Gente. É, tem, tem, tiveram convidados também que deram cheque pra gente e tem um cartão aqui que chama One for All, que é um cartão de, de, de crédito, que você põe crédito, né? Então, e, e várias lojas ah, e que o elas aceitam, né? É, o cartão pré-pago, era essa palavra que eu estava procurando. E aí você é. vai passando como Isso. você quiser. E aí, pra poder encerrar o casamento, já a gente já falou tudo sobre o casamento até o presente. Como que é a finalização da, da cerimônia? O pessoal tá no hotel, cada um vai dormir? Como é que funciona? Tem alguma... É, basicamente isso né, cada um fica acordando até a hora que aguentar né, Às vezes depois da festa vai ter sempre meia dúzia que tá lá O irlandês bebe até amanhecer, então enquanto o bar estiver aberto, enquanto estiver servindo bebidas Vai ter gente lá, entendeu? É, o irlandês ele aguenta as partes, viu? É. O brasileiro, se beber três partes, ele já tá arrasado no chão. O irlandês ele vai, vai, vai, vai. Você acredita que no meu casamento eu não bebi? Porque eu sou dessas, eu bebo três pintes e eu tô, tipo... É muito forte morrendo. pra mim. Eu acho muito, é muito grande na negoção. No meu casamento eu bebi água a noite inteira pra poder aguentar e ficar acordada até o último convidado querer dormir. No final, obviamente, só tinha eu, o Derek e uma meia dúzia de irlandeses, né? Os brasileiros já tinham tudo embora. E aí você faz o um agradecimento pra eles? Tem alguma fala? Sim, depois do casamento você já acabou tudo, né? Você já foi pra casa, você... enfim... É, você vai mandar pra todos os convidados um cartão que chama os thank you cards, né? Que é um cartão agradecendo eles terem ido ao casamento e o presente que eles deram. Que gracinha. Então é bem fofo. É A ideia eu nunca vi é. fazer. Alguém já deve ter feito no Brasil, mas eu nunca vi. agradecer depois do cerimônio É bem fofo. Aí você manda um cartão. Então às vezes o casal pode fazer um cartão com as fotos do casamento. Aí tem lá uma fotozinha do casal. Ah, ou... legal. É fofo, Exatamente. Né? É bem, é bem bonitinho. Agora para finalizar o vídeo, antes de falar a última diferença é, sobre casamento irlandês e casamento brasileiro, se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se porque sempre tem muito conteúdo bacana aqui. E deixa seu comentário se você sabe de alguma diferença, alguma coisa, curiosidade a mais. E eu queria saber se tem alguma tradição da noiva. Se a noiva em si faz alguma coisa no dia, por exemplo, no Brasil tem aquele negócio de escrever o nome de quem das amigas né? é. na, barra na barra do, do vestido. vestido. É. Tem alguma coisa assim que você fez que eles fazem aqui, que é deles? Então, aqui também tem uma tradição que é bem fofa, que eu não sei se é irlandesa, mas que é comum aqui também. Que a noiva no dia do casamento usa uma coisa nova, uma coisa velha, uma coisa emprestada e uma coisa azul. Que eles falam something old, something new, something borrowed, something blue Ah! Eu tenho que casar aqui, eu tenho que casar de novo <risos> Você já casou essa tá louca? É, Chega mas eu bom. tenho... Ó oh, hein? Tem seis anos, a gente pode fazer o um aniversário de 10 anos um casamento vez. É, ah, boa ideia! Ela Shada assistindo esse vídeo falando, meu Deus, é muito dinheiro, o que, é que ela tá falando? Exatamente! Mas vale a pena, olha, são... Vale a pena cada dor de cabeça planejando. A gente ficou um ano planejando esse casamento. Nossa. Sim, sim então, e assim, o dia é mágico, passa super rápido, mas assim, é maravilhoso e ficam as memórias E você aprende muito sobre o termo Então, case. Então é isso, meninos e meninas. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Tenha um dia maravilhoso e tchau.